Do meu pranto nasce a alma, E de tanto mergulhar a fogo e perco a mim mesmo. Descarnecida boca, dentes e casca, Protuberância e fenda mínima, Fala por mim os anseios ocultos da carne. Espaço negro e vazio, Onde se encontra o céu, Onde fez tua morada? Onde habitas, natureza? Onde habitas, natureza? Onde fez tua morada? O seu íntimo, onde se encontra? Espaço negro e vazio, carne de ocultos anseios. Fala por mim, protuberância e fenda mínima, escarnecida boca, dentes e casca. A mim mesmo afogo e perco, e de tanto mergulhar, Nasce a alma do meu pranto E de tanto mergulhar afogo e perco a mim mesmo Escarnecida boca, dente se casca Protuberância e fenda mínima Fala por mim os anseios ocultos da carne Espaço negro e vazio Onde se encontra o seu íntimo Onde fez tua morada Onde habitas, natureza. Do meu pranto nasce a alma, E de tanto mergulhar, afogo e perco a mim mesmo. Escarnecida a boca, dentes e casca, Protuberância e fenda mínima,